Ah, querido ouvinte amigo da nossa Vibe Mundial. Hoje, eu quero falar um pouquinho para vocês de um trabalho que eu desenvolvo, uma técnica minha, que é chamada de energia fria vibracional curadora. Aliás, que age junto com a radiestesia magnética imantada. Amém, ah, como foi que você... O que, que é isso? Como foi que você descobriu? Eu não descobri, os pleiadianos que me descobriram, sei lá, acho que eu tinha algum contrato com eles, né? Porque, de repente, eu passei por uma iniciação, e se vocês quiserem saber um pouquinho mais dessa iniciação que eu vivi, foi na, no Mundial e Você que eu fiz junto com a Samira Chahine, é só vocês irem lá no meu YouTube ou no Instagram que vocês encontram mas um pedacinho de nada que eu foram dois anos passando por isso e sempre foi dito para mim o seguinte vai ser chegar vai chegar um momento em que você vai precisar trabalhar isso mas vamos fazer uma síntese aqui do que Algumas pessoas perguntam para mim, Armin, ah, você, você é uma pessoa diferenciada. Eu não sou diferenciada. O que eu sou é que o que eu tenho é uma força paranormal muito grande. E é, eu sou uma paranormal raríssima, porque é uma paranormalidade que abrange uma série de coisas. Só que para eu chegar nisso, levou muito tempo. Eu acredito que foram várias vidas, não foi uma vida só. E quando eu reencarnei, eu já reencarnei com esse compromisso. Eu não tive como fugir e também não quis fugir. E, ao mesmo tempo, eu poderia ter a oportunidade de ter desviado. Que sentido? Ter desviado assim, olha, eu vou... Eu vou, sabe, vou sair um pouco do meu compromisso, porque como eu tenho essa propriedade mais desenvolvida, vou, todos vocês têm, mas a minha é um pouco mais desenvolvida, ah, eu vou começar a ganhar dinheiro, bastante dinheiro. Eu cairia no pior poço que, que existiria que eu poderia cair, e, novamente, a coisa ficaria pesada para o meu lado. Eu tive as escolhas. Eu sofri tentações, passei por uma série de circunstâncias para recuar. Uh, 20 anos de professora, lecionando até em faculdade abri mão para entrar nesse caminho no qual fui chamada. Eu, o meu livro já está pronto, em breve vou lançar. E explicando a minha história, vocês vão ver que é uma história que tem muito conteúdo. E é o que eu digo, as tentações são muito fortes. De repente você se sente ameaçada ameaçado por todos os lados, tomando flechadas, atingindo seu peito para você desistir. Mas a força, o significado disso e a proteção de luz que eu tinha foi muito forte. Ontem eu conversando, anteontem eu conversando com a Priscila, eu contei um pedacinho para ela que nas tentações, muitas vezes eu via um tipo de um cachorro grande, preto, mas esquisito, aquelas caras esquisitas, entrando na minha cama, sabe, e querendo me pegar pela nuca. Eu ficava assim, colhida, e eu sabia que era uma coisa ruim. Não é esses cãezinhos ou ca cachorro mesmo. Você vê que era pegou uma forma, pensamento, e, e se transformou. E te queria me sugar. E eu não permitia. Eu, naquele momento, eu entrava em estado de oração. Eu dizia para Deus assim, né? Eu ainda punha Deus fora e dentro, como é hoje, mas sabe hoje eu, eu, eu trabalho mais com a divindade em mim e eu dizia assim me ajuda tira isso daí chamava por Jesus por, por tudo que vocês possam imaginar de bom e de repente aquele cão ele, ele derretia e aí toda as minhas costas esquentavam e ele derretia ele sumia e outras imagens craquelavam e se quebravam como se fossem de gesso e que viam um revestido de gurus, de santos e não sei o quê. E eles craquelavam e quebravam. São coisas que eu não contei anteriormente, que eu não podia. Hoje eu posso. Porque se eu contasse isso antes, corria o risco. Agora eu posso, porque já estou pronta para isso. E chegou o nosso momento de trabalhar. E foi nesse período que eu recebi uma das coisas mais fortes que foi o meu carro-chefe, foi a energia fria vibracional curadora. Bem, desde criança, olhando para uma pessoa, minha mãe passava vergonha comigo, porque eu olhava para a pessoa assim, mas eu me lembro, gente, quando eu era pequena, eu olhava assim, eu falava assim para minha mãe, eu ficava puxando a saia dela. E ela já sabia que vinha fezes, né? E ela, e ela segurava na minha mão e, e me cutucava para eu não falar. Aí a pessoa ia embora e eu falava, mãe, ela é ruim. Para com isso, todo mundo é ruim para você? Mãe, ela é ruim. Mas vocês acreditam que era mais que 70% das pessoas? Aí minha mãe, para, para, para. Aí, dali a pouco, minha mãe começava a se envolver com a pessoa, fazer amizade, trazer... Ela adorava trazer em casa, tomar café, comer bolo. Minha mãe era dessas. A pessoa dava a facada. Aí, eu olhava para minha mãe e falei, Não falei? Ainda mostrava a língua e saia correndo. Então, a percepção, olhando para a pessoa, às vezes, eu via dentro dela, todo o passado delas às vezes eu via como se fosse no, como eu vejo hoje, né, no é, dentro de um, é, como, sabe, um corredor saindo da nuca, o histórico da pessoa, ela andando, ela se mexendo de criança crescendo, e é por isso que eu tenho a facilidade e no registro da memória celular de canalizar o subconsciente. Hoje eu sei o que que é. E eu vi assim, não era uma bolha não, é, é como se fosse uma passarela, um vídeo, e, e aquilo, o filme, aquilo vai aparecendo, o histórico da pessoa. A ponto <coughs> de eu querer explicar para a pessoa o que, que era aquilo, e eu não sabia explicar, mas eu, eu falava que era filme, e que eu ia no cinema, às vezes, para contar, né? Que eu tinha visto aquilo no cinema, que era filme. E as pessoas falavam, como é o nome do filme? Eu tinha que inventar o um nome. E falavam que eu mentia, porque não existia aquele filme. E assim, eu me descobri. E quando eu me descobri, aos poucos, foi vindo a energia fria vibracional curadora, e foi quando se apresentaram para mim os primeiros Pleiadianos. Há muitos anos atrás. Isso foi em 80, entre 85 e 86. Na época eu fui procurar muita gente. E agora eu vou contar um segredinho para vocês. Dentre eles, um dos que eu fui procurar foi o Luíso Gasparetto. Que me falaram dele. E ele disse para mim... Você é mais que eu. Ele falou, não vou cuidar de você, mas é tudo isso. E a minha aura misturou com a aura dele e os dois corpos começaram a vibrar. Exatamente como acontece quando essas energias, uh, quando essa energia fria, vibracional, curadora, entra no corpo da pessoa. Que Naquele momento eu só falo, eu só penso neles, mais nada... E vem, incorpora a energia fria e atinge todas as células, todo o sistema neural, atinge todo, toda a rede né, do corpo. É algo sensacional. E o que antecipa isso é justamente o registro da memória celular, e que em seguida vem a radiestesia magnética imantada, que é que foi elaborada por mim. Não a radiestesia, porque isso existe, todo mundo sabe. Mas a, o modo como eu trabalho com ela. Então, hoje, gente, eu vou dar um tempo maior para atender vocês por telefone. Para vocês sentirem um pouco da energia fria. Para quem estiver precisando, estiver com alguma dor, tira a queimadura na hora, na hora. Febre. Crianças com febre, mesmo que esteja à distância, quando projeta a energia fria, imediatamente as coisas acontecem. Tá sentindo aí, Dona, o joelho gelar? Tá, Priscila? Vocês estão sentindo aí de onde vocês estão? A vibração é forte. E, porque a, a, tudo é, é quântico, né? não tem distância. Nós estamos dentro de uma frequência. E a frequência nos aproxima. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, registro na memória celular... Aí eu percebi, eu aprendi dali, começou a vir tranquilamente como eu acesso a energia o subconsciente da pessoa as coisas que vieram lá de trás hoje você viu né como a pessoa ficou lá né Priscila uh, totalmente sabe ela sentiu todas as travas que ela trazia dentro dela mexe hoje com isso foi algo fantástico a pessoa ela precisa sentir as travas porque senão ela não destrava. E foi algo muito bom. Mas já tem, um, já tem alguém na linha aí. Alô? Oi, boa noite, Anne. Fê Maria, boa noite. Até fui <risos> para trás aqui. Boa noite. É... Quem é? Boa noite, Deus abençoe. É que também estou com muita dor na coluna. Também está com dor na coluna? É, acho que não tem ninguém aqui no dor. Ah, mas você tem, sabe o quê? Como é seu nome? Desculpa. Vera Lúcia. Vera Lúcia, você tem, como é que se diz, quando sai um pouco para A hérnia de disco. Isso mesmo. E você tem bem um pouquinho acima da cintura. Ai, meu Deus. Mas dói muito. Bem nessa parte, tá, hérnia de disco. É. E dói, dói mesmo. Do... E, dói... e olha, já tá começando outra hérnia de disco, viu? Eu Está começando outro um pouquinho para cima. Não, um pouco pra, é um pouco para cima dessa. Está pegando a parte lombar. É essa parte, assim, sabe aonde, né? Sim. E você precisa cuidar disso, urgente, porque ainda não está tão pronunciado, mas a tendência é piorar. E você pode até ter problemas para andar, para caminhar. É, o que está acontecendo comigo. É, precisa cuidar. Eu estou mandando aqui a energia fria para você. Mas o ideal, no teu caso, Vera Lúcia, é você fazer uma, passar lá para receber essa energia pessoalmente, viu? Ou tá, pode okay. ser até online, mas você precisa direto. Tá. Porque não é só isso que você tem, não, viu? É, eu tenho... Vou... Fala. Eu tenho anemia, mas... eu estou câncer no sangue, né? É, tá, leucemia. Hum. É, você precisa cuidar. Você precisa tomar muito cuidado. É, não, não, é, não é tão alto o problema, tem, mas dá para ser tratado ainda, viu? Ok. tá sentindo. tá entrando energia fria aí? Ainda vou começar a sentir. Tá sentindo já ou tá esquentando? Tá esquentando. Ah, então, primeiro ele esquenta, depois ele esfria. Certo. Tá bom? Muito é, obrigada. Você vai ver que vai melhorar um pouco. E tá descendo, e, e ele tá atingindo até praticamente o cócci, né? É. A parte baixa. Isso. Tá. Faz assim. Fica tranquila, a energia vai agir, vai pegar tuas pernas também, o joelho que você tá precisando muito e qualquer coisa entra em contato com a gente, mas fica quietinha que vai agir, tá bom? Muito um beijo, obrigado. um beijo grande para você. Para você também. Obrigado. Viu? Nada, imagina. Eu sou eu. Amém, a todos nós. Vamos dar o um recado, pessoal. Eu vou dar o um recado dos meus cursos, do trabalho, o telefone do meu consultório para vocês agendarem. Tem bastante alunos já que estão praticando a energia fria vibracional curadora, a radiestesia magnética imantada. Agora, o registro da memória celular não tem jeito, que é uma tria de que forma a medicina energética do terceiro milênio. Ah, porque essa sou só eu mesma. Por enquanto, quem sabe, né, assim que eu receber a iluminação, eu possa também dar um curso de um ano, dois anos, do registro da memória celular, porque é uma coisa muito forte, né? Mas agora vai ter o curso básico de radiestesia magnética imantada curso básico. Vai ser um dia só. E nesse um dia você vai aprender. Pra caramba! Nós começamos tipo 10 horas da manhã e vamos até as 7 horas da noite, às 19 horas. Direto, lógico, vamos parar para tomar um lanche, um cafezinho, um chá, um suco, comer alguma coisa, né? E você vai aprender muito. Nós vamos ter online e presencial. Para quem mora em São Paulo, capital ou próxima à capital, eu prefiro para que venha venham presencial. E para, para os que estão distantes, esse básico não vai ser um dia só, não, viu? Nós fazemos ele em três dias, porque temos que ficar uh, quase três horas em cada dia. Três ou quatro horas. Ou a, aumentamos para quatro dias, para quatro noites, quatro tardes. Mas uh, só para quem é online. Vai ser agora nos dias 11 de setembro, 11 de nove, um domingo. Uh, tem a apostila que vai em PDF, vem, tem os gráficos, tem tudo bonitinho. E o pêndulo, que aí eu vou pedir para você pegar ali comigo no consultório. Tem que ser ou pedra ou cristal. Bom, então... Já liguem, liguem agora para o 11-99675-5250. 11-99675-5250 e já se inscrevam. E temos a roda de cura. Eu chamo de roda de cura, mas é, é um trabalho terapêutico maravilhoso, fantástico, que vale a pena você participar. Vale mesmo, participe, você vai ver. Eu já tenho grupos fechados, estão participando, liga. Aí a, a, você, a Priscila forma um grupo, ela vai formando um grupo dos interessados e ali vocês vão perguntando as coisas, eu respondo, o que precisar, tiro as curiosidades. Às vezes você pergunta alguma coisa da tua vida, alguma coisa que você quer saber, igual essas pessoas que ligaram, a gente responde, tá bom? Então, vocês liguem, ela já acrescenta tudo online para vocês. O número do meu consultório é 11-99675-5250. Hoje, eu estou dando meus recados, agende uma consulta, gente. Venha na consulta, é no máximo, você vai fazer seis sessões, caso você goste. 95% das pessoas gostam e continuam fazendo tratamento. Quando eu trato, entra tudo. Aí é comigo mesmo, né? Entra a energia fria, entra o registro da memória celular e a radiestesia magnética imantada. Vocês vão receber de tudo, aos poucos, nas sessões. E no dia da consulta, vai ser assim, uma apresentação total daquilo que você precisa. Você vai ficar duas horas comigo. Gostou? A gente fecha as sessões, tá bom? Façam isso e vão ter... Vocês vão cair de costas quando virem o preço que, está, que estamos tendo. Parcelamos, não tem o menor problema. É o 996755250. O YouTube oficial Armen de Gourmandia, Paz, luz e harmonia sempre com vocês.